Outro desafio para a galera aí que fala espanhol, ok? Descobrir qual é o verbo em espanhol que significa caprichar em português. Mas o que é caprichar em português, Felipe? Caprichar em português é quando você faz uma coisa bem feita, ok? Então se eu pedir um sanduíche num, em um restaurante, tá? ok? Um sanduíche, Uma hambúrguer lá. Mas eu falo, cara, bem caprichado, ok? Um hambúrguer bem caprichado, ou seja, muito bem feito. Quando você fala caprichar alguma coisa, é quando você faz bem feito então alguém trouxe o um almoço você nossa você caprichou nesse almoço viu ou seja você caprichou fez bem feito eu fiz um, um vídeo sobre o verbo namorar que alguns países em espanhol que fala espanhol tem o verbo namorar mas não se usa tanto e outros países que as pessoas não falam namorar então o vídeo de hoje é o verbo caprichar deixa nos comentários aí no seu país o que é que significa caprichar como você falaria caprichar em alguma coisa, ou seja, fazer algo bem feito. fica atento para os próximos vídeos que eu vou estar trazendo mais conteúdo.